Fala aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Elton Fonias E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo né? Estou voltando agora a trazer novos vídeos para o canal Há muito tempo atrás eu já parei de fazer vídeo para o YouTube E agora estou voltando hein, aos poucos, beleza galera? Então é o seguinte, hoje eu irei mostrar para vocês o seguinte bug Como é que vai ser o bug galera? Simplesmente o Illusion, um colega meu Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição Caso vocês queiram conferir o, o conteúdo dele E ele vai fazer o seguinte, ele vai ligar por um assaltante e eu e o Silvio estaremos dentro do avião, tá ligado? Vai funcionar mais ou menos desse esquema. O assaltante vai roubar o avião e vai começar a pilotar o avião, tá ligado? Só que o problema é que ele fica meio meio estranho. Vocês vão ver agora no vídeo aí, mano. Vamos vamos continuar aí. Deixa eu ver. Qualquer, Qualquer um. um. Acho que ele é pra Qualquer um. Pegar esse aqui. Beleza. Precisa ter alguém para pilotar, alguém para ficar de passageiro, de copiloto e alguém para mandar o ladrão. Eu então, mando. Vamos lá. Olho. Isso aí então, faz ah, aí Silvão. Eu vou ficar de piloto. Eu, já que o, que o Otto tá gravando, então deixa ele ficar de copiloto que ele vai poder ver tudo por dentro. Isso. É, entra aí. Vou entrar aqui. Aí o, o Silvão manda o ladrão pro, pro uhum. piloto, né? Pra mim. Né? Isso. É. Então é isso daí. A pessoa então como é que funciona, galera? Eu vou explicar aqui pra vocês. A gente vai entrar num avião, e o que, que vai acontecer? Uma pessoa do lado de fora do avião vai ligar pra chamar um, um ladrão pra roubar o piloto, tá ligado? E aí o que, que vai acontecer? O ladrão vai roubar o piloto e vai automaticamente roubar o avião, tá ligado? E vai começar a pilotar igual um retardado. Se liga. <risos> é ó o ladrão chegando ali, ó ó, ó, ó, ó, ó, ó. Ó, ó. ó. ó, chegou. Agora Ilusion. Vamos ver se vai dar certo aí, tomara que dê. Agora o avião, ele está Aí, roubando. Vai, vai, vai. Nossa! Oh, não, o que, me que meu. Não. Ah, cuzão. Ah, Silvão, você não deve ter ah, feito isso. <risos> Pô, velho, estragou o rolê. Chama oh, de novo. Funciona do mesmo jeito. Ele de novo. Então. Acelera, acelera. Não dá, não dá por causa disso. Não, não dá. Mesmo. Deixa eu sair do avião. Não, não dá por causa que você não pode mais Ele levar. roubou? Em mim agora. Ele roubou, ele estava decolando. É, você não, você ah, não pode, não não pode não. entrar, tá ligado? Ele entrou uma vez e acabou. Agora manda eu, ó, ele, vai mandou... vir, ele Vai vir pra cima de mim, vai vir pra cima de mim. Entra lá. Presta ação, presta ação. Ó, ele vai, ele vai, lá, ele vai tá vir, ele vai vir, ele vai vir. Ele vai ir. vir. Vai alto, vai alto, vai entra vai junto com Pronto, aqui. Que Aê, cuzão. Aí, tá vindo. olha, ó mano. avião. Mano, sem trem de pouso, viado. Sem trem de pouso, mano. Ó, já começou. Nossa, Mano. Ah, que passo. Ó, olha só. É e aí o é que dele, que acontece? Aí. Se a gente atirar, se eu não me engano, é menos mais rápido, né? O... Se um jato chegar atrás, tipo, se ele chegar atrás de Hidro. Não, aqui, ó. Do... É só atirar assim. de dentro. Assim. Tem assim como atirar de dentro do, do avião. Só sei, que coloca sei, em primeira sei, sei pessoa. Sei, sei. pessoa. Coloca a primeira pessoa. Olha ah lá, ó, ó, ó. <risos> oh! <risos> ah meu Deus! Olha isso, mano! Meu Deus! <risos> O cara fez o meu. o que que aconteceu? E tá fazendo o que, o um parafuso ali? porra foi, cara? Mano, o avião ele simplesmente começou a fazer um parafuso, velho. Nossa, nossa, velho, eu atiro ele Vamos fazer de novo, mano, vamos fazer mais uma vez. Ele não sabe que não ia fazer isso, cara, eu consegui atirar ele. É, mano, você tem como atirar é dele, velho. É só você. Eu sabe como é que você atira, Eluju? Você tem que ficar eu em primeira fiquei, pessoa, tá ligado? Eu, vi, eu fiquei em primeira pessoa, só que tipo, achei que era que nem quando você tá de carro com alguém, tá ligado? Uhum. Você não pode matar ele, a pessoa tá de mim. Eu atirei na cara dele, tipo, <risos> achando que nem ia dar nada. Você matou o piloto! Ele matou o piloto do fio. Mano, que é isso? Ô, oh, mano, você matou o piloto, <risos> velho! Olá, lá, entra aí no dia, entra no Já mandaram o ladrão. Ah é? Que manda então lado vai lado. ter que ser eu que vou ter que mandar, né? Não, é pra po, quem que eu liguei mesmo? É, eu mandei o ladrão, agora vocês podem mandar o ladrão, qualquer um dos dois. Deixa o Silvão ficar de piloto então. Vai lá Silvão, não, não, entre aí, eu vou ficar de copiloto, já vou deixar aqui dentro. Você não entra de novo não, tá Silvão? Você vai ser a pessoa tá. que vai sair. Não, mas eu vou sair, não vai ter como. É. Exatamente, deixa eu ver aquela máquina. Vamos então, mesmo processo galera. O cara, o Ilusion no caso tá ligando pro, pro. ladrão, o ladrão vai tentar roubar o Silvão. E eu, eu tô aqui de copiloto, tá ligado? Pronto. E o ladrão tá vai vir aqui e vai roubar o Silvão, tá ligado? Vai roubar o avião. Só funciona com o avião isso, né, É, a gente só testou. A gente com, o, com aquele avião lá de Hélice. Ah, é dele. sim. É o de Alice, né? Cargo. Cargo. Cargo plane. É, ah, não, é cargo é. plane. É, mas aqui, ó, É. Que não funcionou com, com ele. Olha lá, vai ser o roubo mais caro que ele já roubou na vida. Ó, 4 dólares. 4 <risos> <Quatro> dólares. <risos> ó, vamos lá. É oh, isso, ele, <risos> <arranca>. <risos> mano, ele. Ele é Mano, ele iniciou automaticamente, velho. E simplesmente ele levanta. Tem Agora vamos lá. Cara Agora <risos> eu não posso atirar nele, não, velho. A gente vem. vai pegar o Wither vai atrás dele. Não, não, não, não. Não atirar, não, não preciso, do... ah, não. Tá atirando. Também. Oh, quanto mais você atira, mais rápido ele vai, galera. Aí ah, não importa se tipo, você der um tiro nele, por exemplo, de Hydra e o motor dele ficar pegando fogo, ele não cai. Ele não cai. O motor dele fica pegando fogo pra sempre. Mano, ele tá fazendo tipo um parafuso aqui, velho. Que isso? É. Nossa, Oi, Lujo, dá um tiro, mas é, é só pouquinho, velho. Só, <risos> Só dá aquele... Tá ligado? Só pra quebrar o motor <risos> Mano, ele não tá indo pra... Nossa <risos> senhora, eu <de> vir... <risos> Caraca, mano Ele tá aqui embaixo da água junto comigo Abaixo da água? <risos> o avião foi pro chão da, do bagulho, mano, você não tá ligado Que loucura, cara Ele morreu afogado, velho Ai, <risos> <risos> Caraca, mano eu vou O cara buscar. morreu afogado, velho <risos> É sério que né? você vai tava... tentar ver? Será que eu não consigo? Calma aí é que você não consegue pular, a essa Ih, rapaz <risos> Caraca, mas ah, Vai devagar, Elujo, vai devagar, Elujo Essa pega é uma bosta, você liga Tipo, helicóptero isso, Ô, ela... oh, oh, seu voz, você não tá entendendo o que que o Elujo acabou de fazer comigo? <risos> <risos> Mano, a gente tá fazendo exatamente igual o GTA Sanders, Andreas, velho. Uhum. Lembra, na época que a gente spawnava, sim, por sim, exemplo, sim. a gente spawnava um Hydra no, na água, subia em cima do Hydra pra, pra spawnar um YCGA, tá ligado? Que era Mochila um Jato. Todo, todo mundo todo fazia mundo isso. Dia. Fazia Jump Jet e YCGA. Ah, meu Deus, quase. Não, mas tudo bem, funcionou. Eu vou de novo. Ai ah, meu Deus, eita porra! você... Eu acho que deu ruim. É Como sério? Que você que... fez velho? <risos> Eu que fiz? Você Eu que. que Sim, <risos> <fez? risos> <risos> <risos> ele foi injetado. Ó, olha o alto, Ó, é, o é alto, olha o alto. Calma aí, mano. Oh, mano. Ele foi injetado no avião. Eu tava tentando marcar a punheta. <risos> ele foi. Mano, olha só que eu vou o que acabou de acontecer. Ó, tô aqui embaixo o.. O O Ilúgio! Olha que tora, mano! O Ilusion! <risos> o Ilusion ilusio tava no ida, velho! Olha só o que aconteceu! Ele tava no Ida! E daí, ele foi e colocou o ida na água, mano! Aí o Ida simplesmente injetou ele. <risos> <risos> eu tava dentro da água ali, a água do filtro. dentro da água! Saiu até o foguinho do, do eject, tá ligado? É, Ai, caralho. Aí, garoto. Olha que da hora, mano! Olha que da hora, velho! Deve tá tomando banho mesmo. Nossa, nossa! nossa. <risos> Ô, Elton, segura a porra! Mano, Pô, isso daqui não foi feito pra tomar água na cara, não, caralho. Olha aqui um o frost da porra. Ai meu Deus, mano. é onda, viado. É onda, meu moleque? Ah, seu físico, não? Agora, entra, entra aqui, Beto, vai. <risos> eu que eu o barro, oh, mano. O barro cabe aqui atrás. <risos> nossa, mano, olha o perigo, velho. A cena pega. Vai lá, vai lá, vai lá, levanta. Levanta o bagulho. Meu Deus, oh, meu Deus, meu Deus! <risos> Olha lá, não aguento! Elozo, Elozo, vai lá atrás! Troca com ele, ele não consegue voltar aqui! Meu se joga! Ele se jogou na água! Olha lá! Entrou! Olha <risos> oh, oh, oh, o outro, mano. Olha as ideias, viado. Ai, caraca. Oh, mano. mano, olha não, o mar, velho. O mar tá sucando o vião, viu? Agora eu quero ver, não ir. Oh, mano, esse mar tá ruim pra subir, mano. Vocês é muito fraquinho, velho. Não, agora vai, agora vai. vai. vai, Aproveita, aproveita que o mar tá bom. Agora vai, mano. Agora vai aí, garoto. Ai, meu deus! Foi aí, viu? A gente tava no lugar onde tinha muito, muitas ondas, mano. Tinha muita água, <risos> muita água, tinha muita água, 360 ser assim, tá. mano. Será que o Lujo consegue é, aguentar de cabeça para baixo? Tá, tá, dá tá. aguentando nem tomar <risos> uma aguinha na cara, pô, mijada de anjo no olho. É o que é um loop pra você? Um loop? Olha dá pra, pode Olha dá pra, pra cima é Dá pra pegar bazuca, não dá não? Tá, não precisa ficar Ele foi injetado assim. Olha como injetaram ele cara. Ele foi jogado